Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Mito? Cadê o mito? Tá aí fazendo muita coisa aqui o PT, por exemplo, acabando com a roubalheira do Cara, comparar PT. com o pior... Ah, comparar mas, com o lixo, é pior. claro que o Bolsonaro... A gente teve mas... trimba... Não tem que dar porrada no Bolsonaro, tem que dar porrada no Maia, porra. Não, mas o Maia é um gordinho, filho da puta, porra. Então, porra. <risos> mas... <risos> mas caralho, eu dou porrada em todo mundo, tá ligado? E o Bolsonaro eu falo, é, Você tá é. reclamando que as mudanças não ocorrem, só que nós temos a mesma vontade de mudança. Mas por você que, que o Bolsonaro colocou eu? o Aras, por exemplo, como o cara lá? O nome tem que ser... Um... Como é que um, uma pessoa vira PGR. O nome dela tem que passar numa sabatina no Senado cara. Isso tudo daí ah, tem mano. que ser conversado Mais ou menos e Ia né? adiantar ele chegar e botar lá, porra, o Igor Você não ia passar no Senado? Ser desmoralizado? Tem, não ia passar? É que desmoralizado, Os cara que desmoralizar Aí ia botar gente... outro que não ia passar, outro que não ia passar Outro que não ia passar, Deixa, outro que não ia é, passar Luta, ia luta passar. até morrer, luta até perder, pra que colocar um bosta lá? Pô, o Aras não é um bosta Eu não. acho que ele é Não, discordo Tá discordo. bom <risos>